Pessoal, hoje eu vou ensinar como censurar uma placa de carro ou moto, conforme aqui o exemplo. Tá? Como que a gente faz para acompanhar e eu vou mostrar aqui agora o passo a passo no tutorial. Vamos lá. De forma bem rápida e prática, como que eu faço o bloqueio aqui para não aparecer a placa. Então é bem simples, seleciono aqui o arquivo original, venho um camada de ajuste, né? novo camada de ajuste. Crio uma nova, coloco aqui em cima da timeline, selecionando o tamanho, venho aqui em efeitos, seleciono gaussiano, desfoque gaussiano, jogo aqui em cima da camada de ajuste. Venho aqui em controle de efeitos, seleciono 97 e agora para selecionar a placa eu clico aqui ó. Desenho livre, então. Vou selecionar aqui a parte que eu quero bloquear. Beleza. Então, aqui já está... O próximo take já mudou o ângulo, né? Então o que eu vou fazer? Vou... Fiz um corte aqui na camada de just para separar, né? então eu vou apagar essa nova máscara porque eu não vou precisar mais dela. No próximo take, agora todo o meu veículo está desfocado, né? então eu preciso vir de novo, criar máscara livre e selecionar o espaço desejado. Consegui, detalhe que tem que acompanhar, né, como que a gente faz isso Então eu vou vir aqui, de novo na, na régua né, E vou apertar esse botãozinho aqui, para fazer a animação Então, agora eu tenho aqui os keyframes Então qual, que é, qual é a forma que eu preciso fazer Vou no início aqui, que está onde eu fiz a primeira seleção Aqui depois eu tenho que fazer o ajuste também Depois eu corrijo Então, um primeiro passo Então aqui está o keyframe, né? Beleza Andei um pouquinho Então eu vou dar um aumento aqui na lupa, colocar em 100% Ficou muito grande, vou colocar em 75% Então eu tenho que acompanhar a placa, né? Para não ficar todo troncho Então, caminho um pouquinho Cliquei na máscara e arrasto para cima, volto aqui para a régua, de novo, só pelo, passando aqui pelo adiante, um pouquinho já ajusto, volto de novo para a régua, adiante, ajusto, e assim eu vou fazer até o final, trabalho mais de formiga, né detalhista, mas assim resolve, tem que ver aqui como é que está... aqui Deixa um pouco menor 50% consigo subir aqui na ponta dar um ajuste para acompanhar aí tá feito Fiquei esse movimento Então vamos ver como é que ficou aqui o resultado só para a gente refinar melhor ainda ó. ele tá balançando ali né Primeiramente aqui eu vou deixar mais um frame na frente ah, adiantei beleza né então eu peguei aqui a placa quando eu venho para cá já deu uma diferença então vou aqui em 50% de novo clico no na camada de ajuste venho aqui em camada e é sei onde que ele deu um reajusto, então, volto aqui para a agulha, volto e que ele já deu uma, uma diferença aqui, né? então seleciono aqui novamente, beleza, volto para a agulha e faço ele acompanhar todo o percurso. Selecionando aqui em cima eu posso expandir né, ou deixar concentrado. Então é bom deixar um pouquinho, para ficar um pouco difuso, ficar melhor na, na edição. Então eu vou dar, ajustar novamente, eu vou, dar, eu vou aqui para Home, é o início do vídeo. Então esse foi o primeiro vídeo, eu vou gravar um novo vídeo. Mostrando como que eu faço para acompanhar o movimento do veículo de uma forma muito mais rápida. Está tá aqui no card aqui em cima, você pode clicar para assistir agora. E se esse vídeo foi útil, deixe nos comentários seu feedback para que eu possa melhorar mais e trazer novos insights que facilitar a vida de vocês. Valeu, um abraço e até mais.